A WireUp é uma startup formada por dois sócios, Matheus Melo e Theo de Souza. Está incubado na unidade centro da incubadora Hesha, no prédio centenário da escola de engenharia. Conversamos com o Matheus sobre quais são os planos de ação da empresa e qual o produto que está sendo desenvolvido por eles. A WireUp então, é uma startup que visa o desenvolvimento de um sistema inovador para movimentação de câmeras, de, de forma a tu poder capturar o teu evento em um ambiente tanto fechado como aberto, uh, com imagens aéreas. Então, o nosso principal foco é esse, o desenvolvimento de um sistema tanto autônomo como portátil. Através de um joystick, tu pode controlar a movimentação da tua câmera para fazer uma gravação. A gente está incubado aqui né, na AESH desde, desde março de 2017, esse ano. Uh, a gente tem recebido bastante apoio aqui, tanto de, de consultorias, a gente tem, então é muito bom. Uh, claro, a gente também tem a parte mais de ter acesso a todos os laboratórios, a gente pode utilizar a impressora 3D para fazer a nossa prototipagem. Então esses são os principais benefícios que a gente tem aqui na Esha. A impressora 3D nos fornece uma, uma prototipagem rápida mesmo das ideias que a gente vai tendo, porque o nosso protótipo ele vai se adaptando conforme a gente vai conversando com o mercado e vendo o que, que, uh, que, que eles imaginam que nosso produto tenha, né? A gente percebeu que tem uma, uma brecha assim no mercado que seriam, por exemplo, hoje é muito utilizado são muito, muito utilizados os drones para filmagens aéreas de eventos, só que os drones eles têm bastante limitações. Por exemplo, a questão de legislação tem países que, por exemplo, nem pode ser utilizado drones uh, em ambientes... Aqui mesmo no Brasil, se você vai gravar sobre uma multidão, você não pode utilizar os drones, ou ambientes fechados. Então, isso é uma das brechas que a gente percebeu que a gente poderia desenvolver um outro produto para fazer também filmagens aéreas, bem similares aos drones. Outra brecha também seria com relação à autonomia, que os drones eles trabalham com uma autonomia de até 15, 20 minutos. O nosso vai estar trabalhando com uma autonomia de até 2, 3 horas. O nosso produto ele foi muito inspirado no que já existe hoje, que é a SpiderCam ou a Skycam também, que seria uma, uma similar também que também tem no mercado. Que são produtos que já se já trabalham com esse mesmo princípio, movimentação de, de câmeras por cabos. Elas são muito utilizadas em estádios de futebol, em estádios uh, de em eventos esportivos grandes, de maneira geral. Então, só que elas são muito... O princípio é o mesmo, só que elas são bem complicadas de, de manusear, exigem uma equipe profissional muito grande, um uh, bastante recurso para tu poder adquirir ela ou alugar ela. Então a gente está desenvolvendo um sistema que é bem similar, só que aplicado a outro tipo de, de mercado. A eventos menores, a produtoras menores. A gente primeiro está bem focado a, a produtoras locais, mas sim, a gente pretende, tá, a gente está estudando junto com produtoras ou até, por exemplo, a gente vem conversando com, com empresas de monitoramento de segurança que elas também trabalham com, com movimentação de câmeras, às vezes, né? Então, onde tem um perímetro que eles precisam de duas, três, quatro câmeras para gravar, eles poderiam usar o nosso protótipo, o nosso produto para fazer é, essa filmagem com uma só câmera. Então, a gente está, se estudando uh, se expandir para outros mercados. Então, inicialmente, a gente está desenvolvendo um sistema mais simples para testar a nossa ideia. Então, o nosso MVP, que a gente chama, nosso Minimum viable Product, seria para câmeras bem, bem pequenas que existem no mercado, por exemplo, seu smartphone, uma, uma câmera de ação, por exemplo, uma GoPro, ou até uma, uma micro, micro DSLR, que são câmeras profissionais, mas menores. Essa é a nossa ideia inicial. Depois a gente quer crescer para câmeras maiores, para DSLRs maiores, pra, que são os principais equipamentos de produtoras, né, em geral. Para a gente entrar no mercado, a gente precisa ter um produto que funciona e que tem estabilidade. A gente percebeu que o, o, o que mais é difícil, ao mesmo tempo que mais o mercado pede, é uma câmera, uma filmagem estável. Então, para a gente se inserir, a gente tem que partir desse princípio, que a gente vai trazer uma, uma imagem diferente, uma imagem em que possa trazer dinâmica para o vídeo, de forma fácil de, de gravar e, ao mesmo tempo, que tem uma estabilidade muito boa. Então, é, é essa a nossa meta de ter um produto confiável, com qualidade, para poder entrar no mercado de forma com qualidade. Né?